Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre o encontro com a verdade, né? satsang. Então, assim, ó. seja o que você tem, aquilo que você deseja ser, né? você quer fazer algo que é Prosperar, quer ganhar dinheiro, quer conquistar um amor, quer comprar uma casa, sei lá o que você quer. Comece a observar aquilo que te impede de você conseguir aquilo que você deseja. Então, se você começar a observar que tem hábitos teus que não são bons, que eles estão lá, talvez de acordar tarde, de não ler, de não estudar, Talvez você tenha baixa estima, né? não se acha merecedor. Talvez você queira ajudar demais os outros e esqueça de você. Então, comece a observar aquilo que te atrapalha. Se você for sincero com você, você vai começar a enxergar. Só que tem um detalhe. Então, nós temos o nosso consciente e nós temos o nosso subconsciente. Quem manda de verdade é o subconsciente. Eu quero comprar uma calça a boca sino. Eu quero fazer coisas. Eu quero me projetar. Mas daí eu não me sinto merecedor. Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto importante. E aí o subconsciente é que diz isso. Não, consegui como? Não, não, não. Para mim ler esses livros aqui, eu li a maior parte deles pelo meu entusiasmo e pela vontade de mudar a minha vida. Minha vida era muito ruim. Era, né? Eu era muito confuso de mim. Eu queria saber como é que funciona o mundo. Como é que a gente faz para viver. Eu li a maior parte deles. Hoje eu sei que não precisava ter lido tantos livros. Mas eu tinha um entusiasmo. Eu tinha um motivo para ler o livro. Tanto é que eu fiquei um cara conhecedor. Né? Mas eu não praticava. Entende? Você tem conhecimento e não faz. Mas por que não faz? Porque tem baixa estima porque eu me sentia incapaz, porque eu me sentia não realizador. Mas e por que, que isso foi assim? É bem simples, porque a minha vida inteira, né, ou da minha infância inteira, a minha mãe, que é um padrão de comportamento do medo, ah, você não dá, você não consegue. Quando eu brigava com alguém, eu, sempre, porque tava, eu discutia, né? Tá vendo? Você briga com todo mundo, você não vai dar certo com ninguém, por isso que você não consegue namorada, por isso que você... Não consegue prosperar. Então assim, ó, é muita negatividade. Então eu estava preso lá nisso. Não saía daquilo. E até hoje eu trabalho isso. De maneira diferente, né? Obviamente. Eu estou num processo de evolução. Então você tem que observar o que é que te atrapalha. Vai fundo. Então, quando, por exemplo, eu converso com os meus amigos aqui, e meia tem um deles lá, que é um cara que... tem Três, uma pessoa que está ficando rica. E eles assim, ó, oh, tem que fazer isso, isso, isso. Não dá, não consegue. O nosso subconsciente não deixa. Então, como é que eu vou escapar dessa armadilha? Simplesmente observando aquilo que não me deixa crescer. E daí, o que, que eu faço? Ah, descobri que eu tenho timidez. Hum, bem, meu... Tá aí o teu problema. Então vai em frente, vá buscar uma escola para te dar timidez, vá é, num supermercado, dê um grito, vá falar em público, se atire, você vai ter que ir contra aquilo que está te atrapalhando. Então uma grande ferramenta é vá naquilo que você tem medo. Vá naquilo que você não quer fazer. Essa vai ser a sua cura. Saia atrás daquilo que você está procurando. Entende? Aquilo que você quer é essa, é essa, é esse, essa coisa que atrapalha você e que vem do subconsciente. Beleza, pessoal?